Olá, eu sou a professora Dayane Hidner e essa é a disciplina EAD Mídias e Tecnologias Digitais. E nessa videoaula eu vou te apresentar o módulo 2, Ferramentas e Tecnologias Digitais para Aprendizagem à Distância. O módulo 2 está organizado em duas unidades. A unidade 1, um, Ambiente Virtual de Aprendizagem Ava UFMS. Nessa unidade, você vai aprender um pouco mais sobre a metodologia de oferta do seu curso, a forma como ela está organizada dentro dos ambientes virtuais. Você já deve ter percebido que você tem um AVA Integração, o AVA onde todas as informações do seu curso estão organizadas. Lá você acessa o seu projeto pedagógico de curso, acessa a informação sobre os professores, sobre a equipe da UFMS, sobre os professores tutores e uma série de outras informações importantes sobre a UFMS. E também tem o Ava das disciplinas, que são as trilhas de aprendizagem, onde você vai ter acesso aos conteúdos, aos fóruns, às atividades, às avaliações e é por onde você acompanha também o seu registro de notas e frequência é muito importante que você acesse diariamente o Ava Integração e o Ava das Disciplinas e fique atento ao cronograma de execução dessas disciplinas, as datas em que as atividades precisam ser entregues para que você consiga organizar da melhor forma os seus estudos, a sua rotina de aprendizagem. E falando em rotina de aprendizagem, na unidade 2, você vai conhecer um pouco mais sobre as ferramentas do Google Workspace for Education. O que é essa conta Google Educacional? Você se lembra que para acessar o Ava da UFMS e outros sistemas, você precisa do seu passaporte institucional. E é por meio desse passaporte, acrescendo o @ufms.br que você vai ter acesso à sua conta Google institucional, o seu e-mail institucional. E através desse e-mail, você acessa diversos recursos do Google e de outras ferramentas que aceitam o login com o Google. Então, é muito importante que você cadastre esse e-mail no seu navegador, no seu celular, para que você tenha acesso fácil a todos os recursos e ferramentas que a conta Google proporciona. Eu listei aqui os principais que você pode utilizar aí no seu percurso de aprendizagem, na organização dos seus estudos, que é o Google Drive para armazenamento, mas dentro do Drive nós temos também documentos, planilhas, slides, formulários, e você também tem acesso há quadros colaborativos no Jamboard, por exemplo, o Google Agenda para você organizar seus compromissos, a videochamada no Google Meet quando você for acessar a tutoria, por exemplo, ou fazer um grupo de estudos com seus colegas. Temos também o Google Sites que você pode utilizar como um portfólio de aprendizagem registrando e armazenando todas as criações, tudo que você produzir durante o seu curso e durante o desenvolvimento das suas atividades. Lembrando que além dessas ferramentas listadas aqui e outras que você encontra lá no Google Apps, você também pode usufruir de outras ferramentas que aceitam o login do Google. Então sempre que você for utilizar uma ferramenta nova para fazer alguma atividade, Priorize o acesso com a conta institucional do Google para você organizar e centralizar esses acessos pela sua conta institucional. E eu espero que os conteúdos, as atividades e a avaliação desse módulo possa contribuir para você conhecer ainda mais as ferramentas e tecnologias que podem te ajudar nesse percurso de aprendizagem online.